Olá, tudo bem? Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari. O Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari, ele integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa rede foi criada pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Ela é composta por Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Centros Federais de Educação Tecnológica, Rio de Janeiro e Minas Gerais, escolas técnicas vinculadas a universidades federais e Colégio Pedro II. Atualmente, 661 unidades compõem a Rede Federal de Educação. Dentro das unidades que compõem a Rede Federal de Educação, temos o IFSP. O IFSP está no estado de São Paulo e é composto por 37 campos, dentre os quais o IFSP Campus Capivari. A história do IFSP ela surge em 1999 com o nome de Escola de Aprendizes Artífices, passando para a Liceu Industrial, Escola Técnica de São Paulo, Escola Técnica Federal de São Paulo, Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, (Cefet) e agora, a partir de 2008, com o nome de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. O Campus Capivari, ele foi criado em 1º de fevereiro de 2010. Ele é fruto de um termo de compromisso entre União, Senec, IFSP, FNDE e Prefeitura do município de Capivari. Ele localiza-se na avenida Enio Pires de Camargo, 2971, no bairro São João Batista, no município de Capivari, às margens da Rodovia do Açúcar. Como áreas de atuação, o IFSP Campus Capivari possui química, informática e gestão? Algumas fotos do IFSP. Essa é o nosso hall, que é utilizado também como espaço de refeitório e de integração. Temos sete laboratórios de informática, laboratório de física, laboratório de educação, conhecido como espaço maker, laboratórios de química, são quatro laboratórios de química e ciências, dez salas de aula quadra de areia e também nossa biblioteca, entre outros espaços. Atualmente, o campus Capivari possui os seguintes cursos, técnico em informática integrado ao ensino médio, técnico em química integrado ao ensino médio, os dois cursos acontecem de forma diurna. Técnico em administração integrado ao ensino médio, modalidade proeja, à noite e focado em Alunos que possuam mais de 18 anos e não concluíram o ensino médio ainda. Técnico em Química concomitante, subsequente, noturno e para alunos a partir do segundo ano do ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. Temos também quatro cursos superiores. Sim, Capivari possui quatro cursos universitários. Licenciatura em Química no período matutino, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, período noturno, Tecnologia em Processos Químicos, período noturno, Tecnologia em Processos Gerenciais, EAD. Temos também dois cursos de pós-graduação. Pós-graduação Lato-Census em Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicadas à Educação, período noturno. E pós-graduação Lato-Census em Docência para Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade EAD. Destaco que todos os nossos cursos são gratuitos. Nossos contatos, nosso site, o nosso Facebook, nosso YouTube. E um convite para você, venha conhecer o IFSP Campus Capivari.